Os fóruns trabalhistas de Sinop e Sorriso passaram a funcionar com energia fotovoltaica. O investimento em energia solar deverá ser compensado já nos próximos três anos. As unidades de Várzea Grande e Tangará da Serra já estão com um novo sistema. O uso de energia solar é uma boa opção para o meio ambiente e reduz significativamente o custo das despesas com energia. Cerca de 300 pessoas passaram pelo estande do TRT de Mato Grosso na edição do Multiação, que ocorreu no dia 15 de junho, no bairro Parque do Lago, em Varzegrande. O tribunal disponibilizou às crianças e adolescentes o game Futuro em Jogo, que alerta sobre a importância de boas escolhas na vida e os males do trabalho infantil, além de oferecer serviços de orientação jurídica, distribuição de cartilhas, folders, informativos e consulta processual. Cerca de 40 alunos do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso estiveram na vara do trabalho de Barra do Garça no dia 12 de junho. A visita teve o objetivo de observar, na prática, como os juízes resolvem os conflitos trabalhistas e a dinâmica do funcionamento da sala de audiência. Os alunos foram recepcionados pelo magistrado Adriano Silva.